um pouco agora de como uh, eu crio uma arte no Inkscape do Inkscape eu posso animar uh, no Synfig ou no Blender, mesmo sendo vetor posso editar esse círculo como vocês podem ver é o que eu farei agora Próximo passo, converter em caminho convertido, está aqui convertido em caminho. Posso também fazer um menor. Observem bem as teclas pressionadas logo aqui embaixo, tá? Seleciono os dois objetos agora em caminho, diferença, muito bem o que que eu gosto de fazer? como eu vou trabalhar com animação eu gosto de vir no desenho e colocar as dimensões que eu vou utilizar proporcionais a um full hd no caso 480x270 pixels por que isso? porque lá no Synfig, por exemplo, isso faz diferença porque o meu objeto ele já vai aparecer no tamanho exato que precisa uh, para uma tela de vídeo. Então agora eu vou salvar o documento, ok, vou salvar no formato do Inkscape mesmo, um, tutorial, salvar, salvo o SVG, eu vou usar o SVG para o Blender. Mas para o Sinfig o que eu vou fazer? Eu venho em extensões, Sinfig, preparar para exportar, foi processado já, arquivo, salvar como, e agora sim vou salvar com a extensão do Sinfig. Tutorial SIMFIG, perfeito. Feito isso, posso fechar o Inkscape. No Sinfig o que eu vou fazer? Eu venho em arquivo, abrir tutorial CIF agora eu já posso ver o arquivo que eu criei no meu Inkscape né? clicando sobre ele eu vejo que ele é um vetor né? posso renomear aqui a minha camada como por exemplo pacman okay e aqui eu posso animar os vetores disso Bom, então, como eu faço esse processo? Bom, próximo passo é em editar propriedades em tempo, como vocês podem verificar está tudo preenchido com 0F ou seja 0Frames se eu colocar aqui 10 segundos, por exemplo 10S o uh, meu arquivo passa a ter 10 segundos para eu trabalhar Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a ferramenta de animação. Liguei. Meu próximo passo qual é? Bom, vou brincar um pouco aqui com esse meu arquivo. Por exemplo, opa, criei um keyframe aqui, um quadro chave. Bom, isso é só um, um teste. Né, para mostrar para vocês a questão de nós utilizarmos o, o Inkscape para trabalhar com a criação de uma arte que pode ser animada no Simfig por exemplo e também no Blender ajeitei as alças aqui se eu andar para trás eu vejo que eu tenho isso aqui animado posso ajeitar também melhor o que eu vou fazer agora fazendo um ajuste fino ok Eu posso. Se eu quiser fazer um looping disso aqui, como eu posso fazer? Eu simplesmente vou desligar aqui a ferramenta de animação, venho aqui sobre a camada que tem o que contém o vetor, então nova camada, time loop. Bom, se eu andar aqui, eu vejo que eu que eu tenho um quadro chave, um keyframe no frame 0 e outro no frame 9. Eu verifico isso aqui. Verifico que o segundo keyframe está no, no, no frame 9. Então, o que eu faço? No time loop, eu digo enquanto eu quero a duração, ou seja, qual é o, o intervalo que contém a minha animação. E agora, olha, ele mexe eternamente. Vou diminuir a resolução aqui para a gente visualizar melhor. É só apertar o play eu tenho isso no simfig ok, fiz isso agora vamos reproduzir isso aqui no Blender ok, vamos lá saí do Sinfig. como eu faço isso no Blender? bom, eu tenho um documento novo aqui vou deletar esse objeto venho em file import svg vou lá na minha pasta Tutoriais Pro Tutorial SVG ele importou vou colocar a visualização do topo para vocês visualizarem melhor eu tenho aqui meu objeto, vou escalar ele com a tecla S ó, pressionando a tecla S e depois o, o cursor eu escalo mas como vocês podem ver o centro do meu objeto não está no centro é, que eu quero, né? exatamente no centro do objeto eu vou ajustar isso só que primeiro vou, vou tirar a visualização de perspectiva e colocar a visualização ortográfica ok com o botão esquerdo do mouse eu posiciono onde eu quero o meu novo centro, por exemplo vou até ajustar aqui eu quero o meu centro aqui, por exemplo e venho aqui clique em origem eu digo que eu quero a origem para o cursor 3D. Então agora o centro do meu objeto se encontra aqui. Bom, hum, o que eu vou fazer agora? Isso aqui é são curvas, né? Os vetores são curvas no Blender. Como eu faço para animar isso aqui como um vetor? Muito simples. Bom, eu vim aqui em curvas, né? E eu tenho aqui embaixo shape keys que são um, vamos dizer assim, formas as formas que eu posso ter aquele objeto eu crio o primeiro, que ele chama de base ou seja, a base e crio um segundo que eu vou chamar de fechada o que eu vou fazer agora? eu vou entrar em modo de edição apertando a tecla tab certo? agora eu seleciono a parte que eu quero por exemplo e posso começar a editar isso é o mesmo processo lá do Simfit do nas alças das curvas vou ajustar aqui o objeto ok, sai do modo de edição e aqui quando eu quero animar isso o que eu vou fazer? Olha, o valor dele vai para 1 da boca fechada como eu animo isso? eu paro com o mouse aqui sobre o valor e aperto a tecla I do teclado notem que ficou amarelo quando ele fica amarelo, quer dizer que ele já está sendo animado. Vou tirar a indicação do, das teclas aqui. Vou avançar para vocês darem uma olhada. Vou clicar, vou marcar o botão de gravar e de criar quadro chaves automaticamente. Vou avançar, apertar. É, andei aqui para o valor 1, ou seja, 100%. E posso voltar aqui. Apertar o Play. Temos aí. Se eu quiser ajustar isso, ficou um pouco lento. Se eu quiser ajustar isso, como eu faço? Eu venho aqui, divido a minha tela, tá? venho aqui no top Sheet, por exemplo, vou dar um zoom com a rodinha do mouse. Preste atenção aqui nas teclas pressionadas. Olha, rodando o mouse. E eu posso agora simplesmente apertar a tecla G de Grab, que é agarrar, e diminuir a distância dos quadros chaves. Agora o que eu fiz, diminuindo essa distância, eu aumento a velocidade da minha boca abrindo e fechando. O que eu vou fazer? Eu quero fazer um looping disso aqui. Como eu faço? vem para o Graph Editor, tenho aqui as curvas. É, os pontos de curvas que geram essa animação aqui? Tá, você pode vocês podem ver que o shape key a chave ela, ela se encontra aqui? Posso visualizar isso melhor? Fechada ela vai de 0 a 1 um, depois volta para 0. Então, eu tenho esse trecho selecionado. Eu quero fazer um looping desse trecho. Vou em canal, channel extrapolation mod e aqui ó, make cyclic então agora eu tenho isso aqui repetido várias vezes. Tenho lá agora o Pac-Man trabalhando direto.